Aqui já estou recebendo mais uma, uma pergunta também de uma, de uma aluna, a Débora. Alex, na tua experiência, qual o maior desafio do profissional de AT a Débora aqui de Porto Alegre, nossa aluna do, do curso avançado? Obrigado, Débora, pra, pela tua confiança no nosso trabalho e também por estar agora, nesse momento online com a gente, deixando de fazer outras coisas para construir com a gente a reflexão. Então, repetindo aqui é, o, a mensagem da Débora. Alex, na tua experiência, qual o maior desafio do profissional a ter? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o rosto da Débora aqui para vocês. Está aqui. aqui a Débora. Uhum. E aqui está a mensagem da Débora. Então, Débora... O maior desafio do profissional AT, existem uh, uh, alguns desafios, o primeiro assim, o acompanhamento terapêutico, apesar de toda essa história que a gente tem contato, lá desde a década de 60, década de 70, invenção do nome, antes da década de 60, algumas experiências relacionadas com, com a reforma psiquiátrica, então apesar de toda essa história, a prática do ATI ainda é desconhecida de muitas pessoas, de milhares de pessoas no Brasil e no exterior, e por isso que a gente está desenvolvendo esse trabalho também via internet, para conseguir levar o acompanhamento terapêutico para além do, do nosso cantinho. E por isso que a, que a gente gosta de falar que, que estamos em contato com alunos, é, na Argentina, em Portugal, na Espanha, no Uruguai, lá na Angola, na África. Enfim, várias pessoas estão entrando em contato com acompanhamento terapêutico a partir desse momento. Então, esse é um dos desafios, Débora, a gente conseguir fazer com que o acompanhamento terapêutico tenha uma maior visibilidade, e um reconhecimento social importante, Por porque? Para que cada vez mais o acompanhamento terapêutico consiga uh, entrar em contato, essa prática é uh, entrar em contato com as pessoas que necessitam dessa intervenção. E uh, por que a gente luta por isso? Porque o acompanhamento terapêutico é uma prática eficaz, eficaz, eficiente, ela promove a diferença, ela promove o resultado.